fechar a porta boa noite a todos sejam todos bem-vindos quem é que está vindo aqui a casa pela primeira vez seja bem-vindo também, qualquer dúvida qualquer informação procurem as pessoas que estão de crachá tá? seja bem-vindo bem-acolhido, como todos nós que estamos aqui então antes que nós adentremos a nossa reflexão da noite de hoje para tudo nós nos preparamos e para a preleção também para termos oportunidade de refletirmos sobre um trecho do evangelho de Jesus nós vamos nos preparando também então vamos procurar fechar os nossos olhos suavemente vamos tranquilizando o nosso coração o nosso pensamento nos harmonizando assim com esse ambiente Preparado carinhosamente para nos receber Aliviando as nossas tensões, as nossas preocupações Nós abrimos portas, janelas Para que todos estes sentimentos bons Que aqui se fazem presentes Possam adentrar pelos nossos pensamentos e sentimentos nos fortalecendo, nos amparando naquilo que estejamos necessitando e assim, mais tranquilos e serenos nós vamos nos ligando ao nosso anjo de guarda esse amigo de todos os dias de todas as horas, de todos os momentos vamos nos conectando com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus mais uma vez Vamos assim, pedindo a essa nossa irmã, que ela possa nos envolver no seu manto azul de paz, de proteção, que ela possa nos colocar em seu colo de mãe, nos acalentar e assim poder estar irradiando do seu coração de mãe o que nós estivemos necessitando mais fortalecidos nos sentindo acarinhados mais tranquilos nós vamos em direção a Jesus o nosso irmão maior e assim diante desta luz nós vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome nós vamos agradecer a oportunidade do seu Evangelho de Luz, da sua bússola segura, que é o seu Evangelho. Agradecer pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos deixados entre nós, que ainda ressoam na nossa mente, nos nossos pensamentos. E assim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 e não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações e livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Como nós já dissemos no início, quando, antes da preparação, quando nós fazemos uma preleção, na realidade, o que nós estamos fazendo? nos dando a oportunidade de fazer uma reflexão sobre um ensinamento deixado por Jesus. E nessa noite nós vamos estar falando sobre algo que costumeiramente é falado dentro da doutrina espírita. Não só na doutrina espírita, mas os... habitualmente dentro de uma casa espírita se fala muito em reforma interior, se fala em reforma íntima, mas nós podemos mudar essas palavras para transformação interior. Então esse é o propósito da nossa reflexão na noite de hoje. E está baseado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nos itens de 18 a 20. Nós vamos ler só um pequeno trecho, são trechos longos, principalmente do item 18, mas que nós tenhamos a oportunidade de estarmos relendo mais atentamente este capítulo Que é de suma importância para o nosso conhecimento Enquanto aqui estamos encarnados neste planeta Então esse capítulo 10, bastante longo por sinal Nesse item 18 fala assim é, Sejam severos para consigo mesmos indulgentes para com as fraquezas alheias essa é uma prática caridosa que poucos que poucas pessoas observam todos têm tendências ruins a vencer defeitos a corrigir hábitos a modificar todos têm um fardo mais ou menos pesado e precisam se livrar dele com o próximo e tão cegos Precisam se livrar deles para chegar ao cume da montanha do progresso porque são tão exigentes para com o próximo e tão cegos para consigo mesmos? Isso daqui abre para nós, enquanto preparamos a preleção, um leque de informações que, que nos faz refletir sobre o tema da noite de hoje. Nós sabemos que nós somos espíritos imortais que nós estamos aqui encarnados, mas que o nosso verdadeiro habitat, o nosso verdadeiro lugar é no mundo espiritual. Só que às vezes nós acreditamos que não é desta forma. E nós não percebemos que a nossa estado aqui nesse planeta, ela é muito rápida. Ela é, é muito rápida e nós não observamos as oportunidades que nos são oferecidas quando aqui estamos encarnados. Como nós já dissemos, nós viemos de lá para cá, um dia nós vamos deixar o nosso corpo material, porque biologicamente vai acontecer alguma coisa no nosso corpo que nos foi emprestado, para que nós tenhamos que deixar o nosso planeta onde nos encontram, encontramos hoje, que é a Terra. Neste momento, nós vamos de encontro ao verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Agora, quando aqui encarnamos e quando sabemos que muitos irmãos nossos estão esperando avidamente a oportunidade que nós temos hoje de estarmos aqui encarnados. E quando aqui encarnados, semelhante ao que nós lemos ainda há pouco no Evangelho, nós devemos nos lembrar que temos defeitos, que temos qualidades, que temos potenciais, que temos infinitas possibilidades de trabalhar isso tudo em nós. Então esta esta reforma interior, essa transformação que o evangelho nos propõe, para que nós façamos uma viagem para o nosso interior e observemos de fato o que nós precisamos potencializar o que nós é, conseguimos nessa oportunidade que nos foi oferecida de aqui estarmos, amealhar de melhor para o nosso crescimento. Porque o objetivo maior da nossa estada aqui, nessa presente encarnação, e como nas outras que nós tivemos, é de nos melhorarmos espiritualmente falando. A semana passada, quem esteve aqui sabe, que foi falado a respeito do reino dos céus, do, do reino de Deus. Alguns de nós ainda acreditamos que o reino de Deus é algo que não está ao nosso alcance. Quando na realidade, o reino de Deus é algo que, no decorrer das nossas reencarnações, no decorrer da nossa transformação nós vamos encontrar dentro de nós mesmos. É esse aperfeiçoamento que vai nos trazer a tranquilidade necessária, através do nosso esforço, da nossa dedicação, para que nós caminhemos como Espírito num progresso maior. E Jesus, ele veio até nós por razões é, maravilhosas. Ele chegou na nossa esfera com um propósito maior de nos dizer de um Deus, de um Pai amoroso, misericordioso, de dizer o quanto esse Deus é bom, o quanto Ele zela por nós, o quanto Ele olha por nós, a ponto de nos permitir a nossa pluralidade das existências para, de fato, Buscarmos o nosso aperfeiçoamento. Só isso que ele veio nos trazer? Não. Ele deixou o seu evangelho, ele deixou os seus exemplos, que ressoam em nós, mas que temos muitas dificuldades para exercermos, todos esses para praticarmos de fato conosco esses exemplos deixados por ele. Na realidade. Nós atribuímos ao nosso irmão mais próximo Algumas coisas que cabem a nós Transformar dentro do nosso, do nosso ser Da nossa individualidade Esquecemos muitas vezes Que somos jardineiros Na nossa própria vida Então tudo que nós plantamos As sementes que nós plantamos dentro de nós, nós não podemos dizer, se nós plantamos sementes boas, com certeza nós vamos colher frutos maravilhosos, mas aquelas sementes não tão boas, que ainda semeamos nos nossos corações, nos nossos pensamentos e nas nossas ações, são as que fazem com que nós colhamos, infelizmente, frutos não tão bons. Lembrando que, que Jesus, quando esteve entre nós, ele disse assim: ele fez um comparativo do reino dos céus, do reino de Deus. Ele fez o seguinte comparativo: a semente menorzinha que existe, que é a mostarda, o grão de mostarda, ela é, do, ela é de 1,5 milímetros, é o tamanho menor. É a menor semente que existe. Mas quando essa semente é lançada, ela é semeada corretamente, ela, ela se transforma numa árvore gigantesca de 3 metros de altura. E nós? Quais são as sementes que nós estamos cultivando nos nossos corações? Então, quando nós estamos falando de transformação interior quando nós estamos falando de olhar para dentro de nós, para que nós consigamos ver os nossos potenciais e também enxergar de fato as sementes que nós estamos semeando, semeando dentro de nós, nós estamos falando de autoaprimoramento, de autoconhecimento. De olharmos para nós e vermos de fato que temos possibilidades infinitas de crescimento. Nós temos potenciais, nós temos algo que se chama DNA divino. Traduzindo espiritualmente, DNA divino quer dizer, Deus está em nós. Deus é o nosso autor. Deus, ele é o pintor. E nós somos o quadro. Como estamos refletindo este quadro o que reflete para as pessoas que nos cercam e para nós mesmos este quadro se Deus é o nosso autor se ele nos oferece infinitas possibilidades de nos transformarmos por que não nos olharmos com amor por que não potencializar de fato aquilo que nós temos de melhor dentro de nós e semelhante ao bombeiro, que ele procura o foco do incêndio para apagá-lo, por que não fazemos isso conosco mesmo? Então esse, convu esse convite dessa transformação moral, dessa transformação íntima espiritual, é, é um convite que às vezes nós postergamos para fazer. É um convite que nós direcionamos ao outro, mas não fazemos para nós. Esse, auto, esse autoconhecimento vai nos possibilitar enxergarmos as pessoas, ou muitos de nós que somos dotados de uma inteligência infinita, temos muita facilidade para aprender tudo, enquanto o nosso irmão tem dificuldade, sem menor empenho nós temos facilidade, nós somos rápidos no pensamento, mas sempre atrelado a essas situações, Existem também os que são muito inteligentes, mas que no primeiro deslize de quem quer que seja, ele se torna impaciente, intolerante incompreensivo. e Infelizmente, ele tem as suas potencialidades. Estou, estamos dando um exemplo porque muitos de nós vemos as nossas qualidades, mas não enxergamos nossos defeitos. Então se nós estamos em busca da nossa melhoria, em busca do nosso bem-estar, em busca da nossa felicidade, se nós temos a bússola segura que é o evangelho, se nós temos como caminhar de uma forma mais amorosa, mais compreensiva e entender a nós mesmos, buscar o nosso autoconhecimento, por que nós postergamos tanta, com, com maestria até, esse momento de nos enxergarmos como somos de fato Porque na realidade, talvez nós vamos nos assustar conosco mesmo Ah, mas dá trabalho a gente fazer esse exercício? Claro que dá Nós temos dificuldade de nos olharmos no espelho De, de observar até as nossas qualidades A proposta dessa transformação é exatamente essa que nós nos esforcemos, que nós tenhamos a certeza que nós não estamos aqui para veranear, para passear. Nós estamos aqui exatamente neste planeta para aprendermos conosco mesmo, com aqueles que estão ao nosso redor, para praticar o que há de melhor dentro de nós. E como, e como nós já falamos, como nós somos os nossos próprios jardineiros, nós cultivamos o bom e o que não é tão bom para nós. O medo de sermos avaliados, o medo de, de buscar é, o que é melhor para nós, infelizmente, às vezes, oculta a nossa vontade de prosseguir. Infelizmente, nós sabemos que o medo... Ele, ele faz com que nós nos fechemos dentro de nós. Agora, quando nós temos conhecimento dos nossos potenciais, quando nós lutamos para os defeitos que ainda persistem em estar dentro de nós, que nós excluímos, possamos excluir de nós o medo, o medo de, de tomar atitudes, o medo de, encont de nos encontrarmos mesmo com os ensinamentos de Jesus, porque os potenciais estão dentro de nós. Nós queremos nos, nos remeter também que, à medida que o reino de Deus não é um lugar específico, mas um estado de espírito que se alcança quando nós vivemos, quando nós vivemos segundo os propósitos que Deus nos traçou para nós. E nos lembrando também da natureza, que ela, ela nos proporciona exemplos de refazimento, exemplos de transformação, de transformação grandiosa. Se nós observarmos atentamente, de repente nós olhamos uma planta e nós vemos que as folhas estão secas, que as folhas estão caindo... De repente, quando nós olhamos essa mesma planta, um tempinho depois, nós vamos verificar que as folhagens jovens já estão ali de volta. Nesse tempo frio que nós observamos que há muita geada que está acontecendo em muitos pontos do nosso país, às vezes até perto da gente, e nós observarmos o que acontece depois que a geada vem, os campos ficam floridos? Não, eles ficam verdes. Os montes também ficam desta forma. Da mesma forma, acontece com a água corrente. Quando a água corrente ela é oriunda de uma nascente, ela está ali correndo, está se modificando, está seguindo o seu curso. E a água estagnada? E às vezes nós nos parecemos muito com a água estagnada. A água estagnada, ela fica assim, à mercê, ela, ela vai se evaporando, ela vai se escondendo e vai atraindo para ela o que há de pior. Agora, quando nós acreditamos de fato que o reino dos céus, o reino de Deus, é algo que está a nosso alcance, nós abrimos as condições para que os anjos do Senhor venham ao nosso encontro. Por quê? Essa sintonia, a nossa sintonia melhora, a, a, a nossa forma de enxergar as benefícios que, que já, já adquirimos são outras. Então tudo faz com que nós nos sentimos, nos sentimos é, faz, faz com que nós possamos nos sentir mais fortes, encorajados diante de qualquer situação. E nós temos muitos exemplos de transformação interior. Nós falamos, nós estamos aqui na casa espírita, irmãos de Assis. Um exemplo vivo. Nós podemos falar de Francisco de Assis, ele nasceu num berço rico, nós podemos afirmar que isso. Mas isso lhe trouxe a felicidade, com a sua transformação, com o seu esforço, ele foi em busca da felicidade ajudando inúmeros irmãos. Nós podemos estar falando também de Madre Teresa, de Irmã Dulce, essas abnegadas irmãs que passaram por intempéries, mas descobriram que a felicidade delas estava em servir ao próximo. Nós estamos falando também dessas, dessas memoráveis, mas podemos estar nos lembrando um exemplo maior dentro do Evangelho de Jesus, de Maria de Madalena, nós podemos estar falando de Paulo de Tarso, todos esses irmãos que servem de referência para uma transformação. Essa transformação que chegou a todos esses nossos irmãos, chegou através do Evangelho. Paulo de Tarso, Maria de Madalena, Maria de Madalena, quando ela teve o contato de ouvir as palavras de Jesus, soaram dentro do seu coração a necessidade da transformação. E não foi diferente com Paulo de Tarso. E tantos outros, nós podemos estar falando de Gandhi. Então são exemplos que estão ao nosso alcance, que nós podemos ir em busca para de alguma forma nos lembrarmos o quanto é importante essa transformação. Agora, precisamos caminhar rumo a ela? E graças a Deus nós temos alguns pontos que nós podemos nos basear para tanto. Como são alguns, e eu não tenho essa memória toda, nós vamos também nos lembrando, e eu já havia me esquecido, que um certo sábio, lá naquela Grécia antiga, falou assim que a chave de tudo é que nós nos conhecemos nos conheçamos. E essas sábias palavras, é, quando eu procurei sobre esse assunto, eu verifiquei que ele divulgou isso, mas que na realidade existe um, se posso chamar de templo, na entrada desse templo em Delfos, existe essa palavra assim existe essa mensagem, ó oh homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E essa, e essa mesma mensagem também pelos Espíritos foi trazida para Allan Kardec. Nós vamos encontrar lá no Evangelho, desculpa, no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, conhecimento de si mesmo. Qual é o, qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nesta vida e resistir às más tentações, um sábio da antiguidade disse É preciso conhecer-se a si mesmo E lá na 919a, compreendemos toda a sabedoria desse ensinamento Mas a dificuldade está justamente em cada um conhecer-se a si mesmo Qual é o meio de se conseguir isto? Façam o que eu fazia quando estava encarnado na Terra Ao fim do dia, interroga a minha consciência, interrogava a minha consciência Passava em revista o que havia feito e me perguntava Se não havia faltado com o cumprimento de algum dever Se ninguém tinha motivo para se queixar de mim Foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que precisava ser reformulado e nesses dez, são sete itens que eu cataloguei aqui, fala-se exatamente de um mal. Exatamente desses, desses itens que o, o livro dos Espíritos aborda. Depois de identificarmos os focos interiores do desamor, Devemos passar imediatamente ao plano das atitudes que manifestem o amor em nossa vida. E de que forma nós podemos fazer isto? Comecemos por nós mesmos e nos façamos algumas indagações. Quais são os pontos fortes da minha personalidade? Como posso hoje ser mais amoroso comigo mesmo? Que atitudes tomarei para demonstrar isto? Estou comprometido a me tratar como gostaria que os outros me tratassem? Estou disposto a ser mais responsável por mim, mesmo trabalhando pelo meu progresso material e espiritual? Estou empenhado em não viver mais acomodado com os meus vícios e os meus defeitos? Já sei que é preciso perdoar o meu passado de equívocos para recomeçar minha vida em novas bases? E nos lembrando também que o sermão da montanha, quem não conhece, procurem ler. Ele enumera infinitas, infinitas interpretações. Mas a cada momento semelhante ao evangelho, quando nós lemos, no sermão do monte, nós vamos encontrar as bem-aventuranças. As, as regras também é, que nos vão nos proporcionar proporcionar o bem viver o sermão do monte é a pura prova de que somente serão bem-aventurados aqueles que souberem superar as dificuldades da vida lembrando também que quando nós passamos por qualquer dificuldade e nos, na maioria das vezes achamos-nos incapazes de superá-las mas quando nós superamos essas dificuldades como é que nós nos saímos delas? Nós nos saímos sentindo vitoriosos, nós nos saímos é, sentindo-nos sentindo mais fortes, mais ligados, mais conectados com Deus. Então as dificuldades, embora nós tenhamos um olhar negativo para elas, na realidade elas nos fazem crescer. Elas nos avaliam, e faz com que nós também tenhamos condições de nos, de nos avaliar. Então essas intempéries, essas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, nós devemos encarar como uma forma de aprimoramento também, como uma forma de transformação, como uma forma que nos momentos mais difíceis da nossa jornada, nos conectando com o nosso anjo da guarda, nos, nos conectando com Deus, com Jesus e com os, nossos, com os nossos santos de devoção nós sabemos que nós vamos sair dessas situações revigorados porque a misericórdia divina ela é maravilhosa e como Deus de fato é o nosso autor jamais ele nos desampara então que nós possamos ter a condição de buscar a nossa transformação interior é difícil? é difícil, não é fácil mas que possamos lançar a pequena semente do nosso esforço do nosso trabalho da nossa dedicação para podermos de fato executarmos a nossa transformação e para que quando aportemos lá no mundo verdadeiro no mundo espiritual nós consigamos levar o melhor dentro do nosso coração, que assim seja. Antes que nós façamos as nossas vibrações, os médios que são responsáveis pelo, pela assistência espiritual da noite, eles vão se retirar e nós vamos só aguardar um, um momentinho para que eles possam ir para a sala correspondente, para que nós possamos assim... Eles, eles antecedem a, a finalização, eles assistem o evangelho até o final, a preleção da noite, mas depois eles vão se preparar para que eles possam então, ministrar os passos em conjunto com a espiritualidade maior para da melhor maneira possível conduzir essas energias é, benéficas né, para cada um de nós. Então nós vamos nesse momento mais uma vez fazer um exercício esse exercício de doação, esse exercício de amor. Então nós vamos suavemente fechando mais uma vez os nossos olhos e vamos assim vibrar. Vibrar nada mais é que através dos nossos pensamentos, através dos nossos melhores sentimentos, nós possamos estar doando aos nossos irmãos mais necessitados. Então nós somos Inúmeros neste momento, vibrando amor. Então nós vamos vibrar. Vibrar para que todas essas energias que partem dos nossos corações. Possam envolver, possam abraçar o nosso planeta Terra. Esta casa que hoje habitamos. Que essas nossas vibrações possam abraçar esse, esse planeta tão conturbado neste momento, nós vamos assim, vibrando intensamente, principalmente por todos os países que sabemos estarem passando por momentos difíceis, de conflito, vamos vibrar muito amor para o país que escolhemos estar, o nosso país, o nosso amado Brasil vamos doando o melhor que temos dentro de nós, para que esta pátria amada possa de fato conduzir o seu povo, possa se fazer um país feliz, amados, amado por todos nós, que nós possamos nesse momento vibrar intensamente muito amor, por todos os governantes em todas as esferas, para que eles possam, da melhor maneira possível, conduzir esse nosso país. Vamos vibrando por todo o leito de dor, por todo o leito de sofrimento, por tantos irmãos nossos que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram em suas próprias casas, adoentados, Vamos vibrando imensamente por todas as crianças, por todos os nossos irmãos idosos, por todos os nossos irmãos que estão pelas ruas, desorientados, vamos vibrando muito amor por todos os nossos irmãos encarcerados nas cadeias públicas, nas penitenciárias, tantos outros encarcerados pelos vícios, que nós possamos nesse momento nos lembrar de tantos irmãos nossos que padecem que se encontram desempregados sem esperança que essas vibrações possam envolver a cada um deles para que eles possam se sentir fortalecidos e amparados no amor maior vamos vibrando também por todos os lares do nosso planeta essa célula tão necessária para o crescimento de todos que ali habitam. Vamos vibrando pelo nosso lar, vamos imaginando uma grande luz adentrando pela porta principal da nossa casa, envolvendo aqueles que porventura ali estejam neste momento, possa essa luz percorrer todos os cômodos da nossa casa, possa se expandir para os nossos vizinhos, e assim, que essa luz também possa nos envolver nas nossas necessidades, naquilo que estivermos mais necessitados nesse momento, e que possamos agradecer a oportunidade de aqui estarmos, e que nós possamos estarmos ligados, conectados com o nosso Criador, e com Jesus, o nosso irmão maior. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.